Estudo mostra aumento de internações no país por doenças causadas pela mudança brusca na temperatura. Polícia prende quadrilha de agiotas que movimentava milhões de reais no Rio de Janeiro. Sete presos são mortos em rebelião no Pará. Roubo a carros de luxo termina em perseguição e morte em São Paulo. Guerra comercial entre China e Estados Unidos ganha um novo capítulo. E moradores ganham prêmio por preservação de uma vila histórica na capital paulista. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você. Um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Você vai ver agora o flagrante da tentativa de roubo de um carro de luxo em São Paulo. Quando a polícia chegou, os ladrões, dois irmãos menores de idade, tentaram fugir e houve troca de tiros. Um deles morreu baleado.